Oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda. Eu terminei de fazer o um curso, um o Code Quântico, aqui com o Wallace. É, para mim, o curso foi extremamente importante, foi uma experiência incrível, realmente inesquecível. É, eu vim para o curso com, com a, a vontade a, o desejo, realmente, de Aprender, ver a questão da meditação, ouvir mais, de trabalhar essas questões de cura, de entender essa coisa física quântica, e o curso ele não é só isso. O curso ele é uma experiência única, onde você consegue entender tudo isso dentro de um contexto de conexão, de colocar isso em prática, de vivenciar essa experiência de uma forma muito particular, com pessoas maravilhosas, a equipe toda é muito atenciosa. E o Wallace é uma pessoa realmente de luz que traz para gente e desperta na gente tudo aquilo que a gente tem de melhor. Então, o que eu sinto agora saindo aqui desse curso é que eu posso acessar todas as minhas potencialidades e todas as coisas boas e, todo, e toda a minha melhor versão. E eu espero que, tendo esse conhecimento, consiga colocar isso em prática daqui para frente. Então, agradeço a Wallace, a equipe, a todo mundo que fez o curso comigo e que tornou essa experiência tão linda na minha vida. Obrigada.